De Maxwell, o Arthur vai se preparando. Autorizada a cobrança de Max começa a correr agora. Partiu o chute do Max com categoria. O Grêmio Maringá! Goleiro para um lado, bola para o outro, como manda o figurino? Max balança a rede, levanta a galera no Willie Davis. O pênalti pode ter sido duvidoso, mas a cobrança, sem dúvida nenhuma, é de tirar o chapéu, hein, Léo? Não, sensacional. Sensacional, Max, que tranquilidade. Que ele estava jogando um jogo do bairro, lá de amigos, amigos do Marcos contra amigos do, do Léo Maringá, lá no, no, no, no quintal da casa dele.